Tem um negócio relacionado com o setor automóvel? Pretende diferenciar o seu negócio, aumentar a produtividade da sua equipa? A Tips for you é uma empresa tecnológica que tem soluções inovadoras para os diversos players do setor automóvel. A nossa oferta vai desde os dados à inteligência de processos. E em todos os pontos da nossa oferta o que fazemos é agilizar e inovar os negócios dos nossos clientes. Com a solução de catálogo de peças online, obtém resultados precisos. Para identificar a viatura, num clique, então adiciona o um serviço de pesquisa por matrícula. O que ganha? Rapidez e mais produtividade, evitando devoluções por erros de classificação. Adapte o seu negócio às atuais tendências de compra e lance uma loja de peças online. Está aberta 24 horas por dia e integra os pedidos dos seus clientes no sistema de faturação. O que resulta? Aumenta a eficiência e reduz custos. Mas se sente necessidade de acompanhar o seu cliente na oferta de diferentes serviços, implementamos um fluxo de ponta a ponta. Tudo numa única plataforma. Disponibiliza mais serviço, garante a retenção dos seus clientes e acelera as vendas. Quer abrir mais lojas e aumentar a gama de produtos? Onde deve instalar as suas lojas? Que referências deve ter em estoque? Enfim, são decisões estratégicas que devem resultar de conhecimento baseado em dados. Disponibilizamos dashboards que cruzam dados do seu negócio com dados externos. Ou relatórios que lhe permitem antecipar o futuro com base em análises preditivas. A Tips for You é o parceiro certo na sua jornada de transformação digital. Para se diferenciar e para garantir melhores resultados no seu negócio, esperamos por si.